Já tô ah, na tela do meu. Hacker. Joga. O Hack parece doido, velho Caralho é, Eu começo aqui na front um e derrubo o cara O Hacker deu um trocado de mira aqui, que misericórdia ah. <risos> <risos> O hino foi botar a roupa de assassins credo É doido essa praga ficar é bem mais chamativo no meio da, da... da porra do mapa Meu Deus... Tô prevendo que o um nego vai sair negativo bom. aqui Ah, meu Deus... Eita porra! Olha o cara atrás da festa de papação aqui Ah, não, Poxa, Aparece um cara atrás do outro. Tchau, vai. Ai, ai, ai. Nossa, o cara na minha frente toda hora. Nego na foto o tempo todo. Vai é O catarro está em primeiro, mas a gente tá numa campera do caralho aqui. Matei. Vou dar um saco. Matou o papel, tirando o um saco. E ele tá selecionando a arma, ele ele olha pra arma que é AK no chão ele não quer não. Tô é doido, homem. Ah, pistola não pode não, viu Alco? É Aí quando eu tô tirando na alguém lá embaixo parece um Ele saiu da campanha, agora ele tá morrendo deu lá. Olha o cara nas suas costas aí. É, o cara sabe o outro. <risos> Mataram ele. <risos> eu tinha que avisar ele. Eu, ele eu, eu <risos> tá tirando tá, o outro. Tá, olha o Inda aqui. Ele vai jogar com a perinha dele aqui. A gente tá fazendo o frag Sim. dele aqui agora. Merda, velho. Hum chorar, não. Correr da fim. O live ele tá tentando pegar a campera que ele fez frag na nos SR passado na segunda edição. E o Ino tá na campera dele, ele tá doido, corre lá atrás toda hora o live ele lá atrás do Weedon. O Weedon saiu agora, foi forçado, porque o Fabio deu bem em cima. Ai, Fábio, tá com sua AK-47, no full cash aqui. Pronto, o Live agora tá feliz. O Live pegou sua campanha de volta. <risos> Ele tá na campanha dele aqui, galera. E eu levei o hino. Ele aparece aqui de novo, meu Deus. Foca foco tá eu tava rolando. no primeiro lugar, deixa eu ver como é que tá ele aqui. Como é que tá de hack? <risos> <risos> Mano, tem que achar uma cantera nova. Eita É, caralho, é comendo costa. Eita caralho. 2 frags, Max, deixa de ser papão, filho da puta. São um papão desgraçado. Isso aí é o que? HK Mal ou T91? De... T91. Ah, pegou do chão agora? Eu vem? Peguei uma... uma QBZ platina, T91 é minha. Ah, tá. Ué, eu não Nossa, sabia que, que você delícia. tinha então. Ó, eu tenho, mó tempo. Delícia, essa QBZ, é mano. Eu vou perder ela. Ai. Meu Deus. Toma. A QBZ03 é a do, do Geliman, né? Não, tô com a platinha. Ah, tá. Pegou a de quem, Aí ah, eu não sei quem tá quatro. Ó o Hino, velho! O Hino tava tá 27 barra 10. Ah não, o Alcatraz tá 26 barra 8. Valeu, Alcatraz. Tá O Hino finalmente, depois de meia hora, entendeu o, os pontos principais do mapa pra camperar e fazer foto. Eu já entendi, há muito tempo Eu só tô tentando ir pra lá, pra eles agora Calca comigo, morre Olha o Gelibus se empala <risos> O Gelibus se empala correndo mais do mapa pra ficar vivo Pegou, pegou e morreu <risos> Ele correndo, aí, ele tava mano. correndo só com uma porra da mão que tá bom. E o live é... Meu Deus do céu, o live errou tudo nas costas. O live BR, né? O live BR, ele errou tudo. E olha que é fã dele. hein. É... Vamos chamar o live. Live, o achismo de fã. Que o pragoa o teu, bora. Meu o ganha, viu? Eu tava sem bala, mano. Acho que é pouco. Mano, tudo. Vou encarar o carro oh. ali agora e morrer. Opa pro paninho, mas tá de AKB, ó. AKB, é uma XM8AS, é. XM8AS. O... o... que tá de AKB, é o Hino. É o Hino. O Hino tá segurando o dedo, aquela porra. Aquela como no recolhe. Obrigado, valeu, falou. Uhul! -huh. Levei, papai. Uhum. Mais um. Target neutralize! O Jeremy cagou agora. Ele matou... Na última bala. Eita porra! Jeremy tá de hacker. Ele tá com quanto portfrag. Vinte e cinco a Deixa eu pegar essa XM8 aqui no chão. Eu ganhei uma XM8 ontem. XM8? AS? É. Ah, é no evento que eu ganhei lá, ó. Oh, <risos> oh! Oh, o Indo tá matando aqui. Mas tá tudo com <risos> oh! dedo pra se do bicho cagado. Oh! Fabel, Fabel. se foi. Mateu o Guedes. O live, o live tá na camperia dele, o live tá fazendo ponto agora. O live finalmente tá conseguindo fazer ponto, bom, tá atrás de tu já. Ah, o bicho de sol, escapou, foi. <risos> ele tá atrás né? de Merda, mano, tomei coronha. Acho é pão. <risos> se fudeu. Ui, se fudeu, live. Tome parede, entrou. É o live aí. Ele é doido, ele tá de F2000, mano. Ele tava Vai. sem bala, pô. Ele tava sem bala. Ah, caralho. Ele não tá com essa arma, não, tu é doido, pô. Isso aí é uma arma de corpo, Isso aí isso é arma de Hacks aí. Ele pegou de alguém, eu não sei quem foi. Tem algum maluco que tava com essa porra aí. Deve ser um desses caras aqui que estão aqui pelo último aqui, ó. 9 barra, 33, ah. 7 barra, 26. Eu 21 Eu tenho pontos. O Alka... Olha lá, o Boteng, ó. O Boteng, ele tá a mesma roupa do Alca. Então foi ele que eu confundi. Naquela ah, hora que eu tava lá no Shining Village. E eu fui trocar tiro aqui no meio do, do sanduíche. Aí é foda. O Light nos costas. Ah, o <risos> Light e o Alca na minha, na minha frente. Pegou pra ser papado. Toma, tapadinha, tapadinha, tá safadinha, safadinha. <risos> oh, merda. Ah! Ixi, live se fudeu. Tomou uma red chachotada do, do Assassin's G aqui. Assassin's G tá 10 barra 35, velho, caralho. Nossa, é Tô vendo bacana, que agora. o Briz. O bris vai ser passado, bris O Briz o tá abrindo 100 Saiu 2010. Ele vai ser passado. Ou a, a, a Assassin G ou é a safadinha, vai passar ele. Com certeza que vai ficar menos 120. Ah, essa QBZ é platina do Alckmin. Não, a platina a QBZ é do Roten. Ah tá. O Alco, ele tá de... saco oh, Mas tem que... se fodeu Pegou o Rope se fodeu ele que tá nas coxas O Pablito, o Pablito tá de... É, o Pablito que tá de F2000, meu Deus do céu Ah, sério? Isso? Eeeetiii Deixa eu ver o um é, frag dele, 14 barra 32 É à toa eu vou meu Deus Ah, não oh, pode ser mas... O live, o live tá nível 16 Tá matando ele, ele. Assim. Live BR, né Oh, Alcatraz Tomou um HS agora, irmão Tá de Óptico S2M Que foda tá sendo isso E a F2M tá com cash tá silenciador Pelo menos tem cash, né eu nem com essa bosta presa. essa Tem é um cara zoando aí. Não é um. ah, me acertou, não. o papel de Bota o aí. A dele, ele. Pega aqui, zero dele aí. Ah tá, ele que tá. cara Eita, de hack subiu. E agora, você tá banido. <risos> Esse, esse aí Oi, é o Hope que... Primas. Oi. Oi, oh, oh, é, que boa. Vou, vou, que o meu pau alto, foi. Ô, caralho, tá aqui. Não, papa, não, não Pensei que foi o Hope Primas que te matou. <risos> Ei! Tô escorrendo sarpa de gladiador aqui. Mapa. Parte papa. Ah, o jogo vai fechar a sala. Dois pontos. Estou com vinte e oito pontos de Ponto. E é isso, galera. Valeu. Bota para equipar aí a caixa. Ah, Fala para os caras aí.